aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal e hoje eu estou fazendo este vídeo que eu quero falar para você a respeito de por que usar o YouTube né, e não outras é, fontes de tráfego antes eu peço aí que se você ainda não é inscrito você possa se inscrever compartilhar com seus amigos e lógico você vai gostar desse vídeo então você possa aí dar o seu like Beleza? Lembrando sempre, o curso ranqueamento de vídeos do Elibelto, o pulo do gato, está é, aqui ó, na descrição deste vídeo, tá bom? Bom, é o seguinte, uma coisa que você, que você como eu, que fazemos conteúdo, fazemos é, vídeos né, vídeos para o Youtube, ou o Dailymotion, ou até mesmo o Facebook. A gente tem que entender uma única coisa, tá? Você precisa de tráfego, é isso que você precisa, tá? E por que que você, eu utilizo o tráfego do YouTube e não do Facebook, por exemplo, ou de outras redes? É, o que acontece é que, um, vou te dar o um exemplo do Facebook. O Facebook hoje, ele limitou muito as nossas visualizações, ou seja, o nosso alcance. Eu tenho é, algumas páginas, é, fanpages no Facebook, e eu percebi, como todas as outras pessoas que trabalham nesse segmento já perceberam, que antigamente nós tínhamos um alcance muito maior né, nas nossas páginas, nas nossas publicações, e hoje não. Hoje a coisa... eles diminuíram muito a, o alcance porque eles estão... É, dando ênfase ao anúncio tá? agora se você tiver anúncio, se você fizer um anúncio no facebook aí o seu alcance é incrível você melhora muito o seu alcance porém você tem que pagar mas um alcance gratuito, orgânico que é esse que nós estamos fazendo aqui né, aí tem que ser pelo youtube ou então se você comprar um domínio fizer um site, fizer um blog ou até mesmo um mini site, conseguir posicionar ele aí sim você consegue ter um tráfego é, qualificado para as suas páginas né? e é, consegue é, trabalhar de maneira orgânica tá? então é por isso que na, na atual conjuntura do, do marketing é, a melhor alternativa é o YouTube tá? não, tem, não, não tenho dúvidas disso porém você tem, que aprender a, você tem que aprender a posicionar os vídeos não basta apenas fazer o vídeo, você tem que aprender a posicionar ele para poder ter mais visualizações, tá? E é isso aí, tá? Se você gostou desse vídeo aí, é, espero ter te ajudado e deixado bem claro porque que eu, eu uso o porquê do YouTube, né? É isso aí, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus amigos e lembrando, curso de hackeamento de vídeos, por do gato dele, aqui na descrição, um grande abraço a todos e até mais